Questionamento e vamos complementar.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 Carta da conexão. Escorpião, assim como essa xícara está cheia, transbordando, você também está. Porque vem deixando entrar mais dúvidas, mais escassez, mais preocupação, mais insegurança, mais não merecimento mais autocobrança e autocríticas. E aí, não há espaço para entrar a solução. Parece que você trabalha muito, se esforça muito, coloca aí muita pressão e não vê reconhecimento. Que pode ser o dinheiro que não rende, a promoção que não chega, o investimento que não dá certo. Isso se traduz também para as outras áreas da sua vida. Então, adapta, porque estou dando exemplos bem simbólicos. Então, primeira coisa. Cancela os pensamentos que vêm para que eles não tomem forma. Depois, pega tudo que tem para resolver e deixa separado. Terceiro, são coisas que dá para resolver agora? Resolva. Não dá? Deixa de lado. Nesse primeiro momento, tira o foco disso. O foco agora tem que ser em solução. Ganhar dinheiro porque você quer ganhar dinheiro. Obter esse relacionamento porque você quer um relacionamento. Conquistar alguma coisa porque você quer conquistar alguma coisa. E não porque existe uma escassez, uma falta, um motivo muito péssimo por trás. Aí o cenário muda, porque você se torna alguém completo, próspero, gerando mais dessa prosperidade. E então a xícara fica vazia, o dinheiro rende, seu poder pessoal aumenta, tudo flui e você passa a ser visto porque a sua energia se torna outra, muito melhor. Conexão: somos responsáveis por nossas conexões e pelas vibrações que emanamos e também aquela que recebemos. Conecte-se com o desejo do seu coração. E desfrute a conexão do amor em sua vida. Ou seja, tudo que você emana, volta. E o que você tem emanado? Você anda se conectando com o seu poder interno? Que está conectado com a energia criadora de tudo? Ou você está duvidando do seu poder interno? Porque acredita no mundo. Fica aqui essa reflexão, tá bom? Gratidão.